O de carona que eu curti de hoje é com um consultor comercial e um cara que descobriu na música uma das suas maiores paixões. Aperta o cinto, vamos cantar junto, porque hoje a ah, carona é com esse fera aqui, ó. Ale, Marques! Bora lá! Vamos lá, grande alemarques velho. Né, é eu ligando, cara, cara, brincadeira, cara, hein, pô, bom demais te receber aqui no cara. Eu no que agradeço, felizão de estar aqui. Pô, é bom demais, velho. Cara fera, cara que conta uma história maravilhosa. Você que, um cara de marketing, de venda, de consultoria, é. mas de música também, né, cara? Como é que você concilia tudo isso, velho? Cara, dá trabalho. <risos> dá muito trabalho. É... Na verdade, assim, durante a semana, full time no trabalho e. O tempo todo me dedicando ao, ao trabalho comercial, né? Eu trabalho como representante comercial, então o tempo todo na rua, é, visitando clientes, viajando, enfim E geralmente, pontualmente, algumas, alguns dias da semana à noite tem ensaios é, Onde eu junto com, com uma galera pra gente fazer um som E final de semana aí sim eu me dedico um pouco mais à música Mas aí tem que arrumar tempo pra família também, né? Com certeza. Ale. Mas assim, essas paixões né, da sua vida, e não só o trabalho, mas a família. Você é um cara muito família também, um cara muito presente com seus filhos, com a sua esposa. Sim. Mas a música, de fato, é algo que mexe com você, né, cara? Ah, muito, cara. A música, eu acho que é a minha grande paixão, né? Eu, eu desde os meus 14 anos, eu comecei a arranhar um violãozinho. Naquela época não tinha internet, não tinha cifra, e a gente pegava as revistinhas lá com música do Legião Urbana, e aprendi a tocar na revista. Então, desde sempre, assim, tive banda de garagem. É, então, desde sempre, eu, a música foi, foi... Fez parte da minha vida influenciou na minha vida. Então, eu te pergunto assim, a música te persegue ou você persegue a música? A música me persegue, <risos> A cara. música te persegue. A música me persegue. <risos> por vários fatores, assim. É, acho que por conta também é, de, de vir de uma família mais simples e não ter condições de estudar especificamente a música, que Uh, precisava trabalhar cedo, ajudar a família cedo Eu basicamente uh, não fui muito atrás da música Não fui estudar, uh, fui aprendendo aos poucos né, com, com muito sacrifício ali E Então a música sempre me perseguiu Eu me lembro muito de em 2011 Em 2011 eu fui convidado para tocar numa igreja nos Estados Unidos Caraca. Então assim, é uma coisa que apareceu não, eu, eu, não, eu nunca pensei em fazer isso, né? e acabou dando certo eu fui e rolou e foi bem legal Caraca você quer dizer você é um garoto que não tinha internet como muita gente não tinha na época tudo a facilidade é. para arrumar cifra para arrumar como é que eu vou tocar aprenda a tocar violão sozinho é aquelas é, coisas todas vai na base da raça mesmo. Vai pra igreja nos Estados Unidos, bicho, pra tocar. E aí, de certa forma, isso hoje também faz parte da sua vida, né? Você tem uma banda, hoje a banda, hoje, louvando aí sempre, é isso mesmo, é, né? É, hoje eu caminho é, junto com, com, com os parceiros, uns meninos, são meus amigos, e a gente se dedica 100% à música cristã. A, a gente entende que, de certa forma, aquilo que a gente tem, o talento ou o dom, aquilo foi dado por Deus. E de alguma maneira, a gente tem que usar isso para ajudar as pessoas, né? A música ela tem muita influência na minha vida, e eu sei que ela influencia muitas vidas. Então, eu acredito que de alguma maneira, aquilo que a gente faz tem que fazer sentido, né? E se a música que a gente está fazendo tem a capacidade de abençoar uma pessoa, de fortalecer a vida de uma pessoa, de falar o coração de uma pessoa, então isso já valeu a pena. Então a gente hoje se dedica a esse tipo de música. Pô, que legal ali! Esse tipo de música também, mas assim, quem conhece música, quem gosta de música, aceita qualquer desafio, né? É. Então, por exemplo, vou, ah, o Ale tá aí e tal, pô, mas aí ele faz sua música cristã, ele faz sua música e tal. Não, ele também faz a música que você quiser, por exemplo, numa festa, Sim. pô, um churrasco, então eu vou fazer uma, uma celebração de festa de aniversário do meu pai, uma surpresa e tal. Leva o cara, velho. Que aí sabe por quê? É, tá nóis, tá? Vamos contar agora aqui o um negócio aqui, que eu tô falando isso pelo seguinte, meu amigo. quem abriu esse cara aqui, velho. Se você gosta de Domingão do Faustão, só se acompanha, enfim, tem um desafio lá que esse cara participou e ele foi nada mais nada menos cantar ópera. Uau! essa experiência, né? Abril foi o mês que realmente é... marcou 2019 pra você, não foi? Cara, foi, foi uma experiência incrível, é, na verdade o maior culpado de tudo isso foi você <risos> porque foi através de você que eu cheguei lá e como, como um indicado de uma, de uma amiga enfim... Grande Thaís é, é, A Thaís, ela foi uma pessoa incrível ela me deu a oportunidade de fazer os testes, né? Então, participar do quadro, Engana que eu gosto foi, foi uma experiência desafiadora, porque eu sempre fui muito. É, eu sou muito eclético, eu escuto vários tipos de música, mas eu tenho uma vertente mais pro rock'n'roll. Eu gosto mais do rock'n'roll. É, eu, ti, eu tive banda de rock and roll. Então, assim, eu tenho essa, essa veia, né? Sem mas quando eu recebi o convite para o desafio de fazer testes pra cantar ópera ainda no programa do Faustão, pois é. cara, aquilo mexeu demais comigo. Eu falei, bom, vamos fazer o teste. Mas eu, de verdade, eu não acreditava. né Falei, não, não vamos escolher pra cantar ópera, né? E deu tudo certo, eu fui escolhido, é... participei do programa, fui treinado por um dos caras mais incríveis no mundo da, da música da ópera, no Brasil e no mundo. O fantasma, o fantasma da, ópera da ópera está... Tiago Arancão, um abraço aí, cara, irmão, é se vai assistindo. É isso, e o cara é incrível, cara, ele não só como, como cantor, além de ser o maior cara. tenor que eu já ouvi... Na vida, Mas o cara pessoa, a humildade, como pessoa, dele, né? o, a humildade cara... o cara. Me e o carinho de, de te preparar, né, Exatamente, né? cara. Sair... Foram duas semanas de ensaio com ele e com o maestro Renato Mizuki, um cara incrível também. Uma paciência, uma... né? De... Cara, de... incrível, de... Né? incrível. As, umas duas, são duas pessoas que eu vou carregar no coração para a vida inteira. E esses caras me ajudaram a ensaiar, a treinar e eu fui para o programa, cara. E fui lá, cantei e ganhei. <risos> Não, foi fantástico. Não, isso é demais, cara. Mas isso aí também, ali para quem tá vendo o programa, mostra duas coisas aqui. Um é que se você é um cara que acredita no seu potencial, acredita na causa, cara, mesmo que você não seja o primeiro Sim. lugar, mas só pelo fato de você ter aceitado o desafio, Sim. seja um baita vencedor. Com certeza. E é outra coisa, cara, quando você acredita no seu potencial, meu amigo, pode vir quem vier, que você vai lá e você conquista. Chega lá e chega. Né? Eu acho é. que foi, foi exatamente isso que passou com você. Eu tinha certeza, cara, que você levaria o prêmio pela sua dedicação. <risos> Mais do que eu. Pô, cara, eu tinha certeza porque eu vi a sua preparação. Como é que você se entregou de corpo e alma de falar foi, assim, cara. pô, já que é isso, cara, eu quero isso, eu vou é. entrar. E quando a gente quer alguma coisa, essa é a grande prova disso, né, com Certeza. Nós vamos lá e a gente... É, acho que tudo na vida depende muito da sua disposição, o quanto você tá afim de fazer aquilo, né? É, eu acho que dificuldade todo mundo passa, problema todo mundo tem. A, a diferença é como é que você vai se portar nessas, nessas situações, né? Perfeito. Então, se você está disposto, tudo bem, eu tenho um problema aqui, mas como é que eu vou superar essa dificuldade? Como é que eu vou vencer e levantar a cabeça e encarar esse desafio, cara. com certeza você vai vai sair melhor do que você entrou nessa situação. Sem dúvida. E o que, que mudou na, na, na sua situação de vida, em tudo, ao levar esse prêmio do, do Faustão, cara? Independente do, do valor, mas uhum. assim, de satisfação, de autoestima. Era um momento sim, sim. que você estava atravessando na sua vida, assim, bem desafiadora, né, cara? É, é assim, é, financeiramente, realmente, não, não muda muito. É claro que o prêmio ajuda, né? Sim. É, então, você pode pensar numa, numa, num investimento para o futuro, guardar dinheiro para os seus filhos Fazer uma faculdade né? Então isso é bem legal isso, isso é, é bem legal. Não muda a vida, não é um dinheiro que vai Resolver todos os seus problemas Mas é, como pessoa cara, Você sai é, Realmente com autoestima Muito alta, porque você é, Fala, puxa, eu, eu fui capaz Eu cheguei, eu alcancei é, E era realmente um momento difícil, porque é, eu, eu tinha acabado de ficar desempregado né? Eu estava em casa e essa situação apareceu na minha vida, né? Então isso é, me deu muita força, cara, para pensar em novos projetos Pensar em, em, em novas coisas, é, projetar um futuro diferente Então, com certeza, mudou bastante coisa dentro de mim, né? Internamente isso me fez muito bem E a ponto de, de eu investir mais naquilo, né? no, no, no potencial, na música Algo que eu talvez não, não teria feito se isso não tivesse acontecido Perfeito. E ali fala uma coisa em relação se você é um cara casado, tem um casal de filhos, sim. uma esposa que te apoia pra caramba, até que ponto eles te inspiram a, a seguir aí nessa nessa carreira de músico, nesse sonho, nesse desejo que você sim. tem desde, desde garoto, a seguir em frente, e falar, pô, realmente é uma veia que eu tenho e eu não quero trabalhar isso somente como hobby. Lá na frente eu de fato pretendo seguir nisso. Né? Sim, sim. É, a é a família base, né? Eu acho que todo mundo tem tem problemas dentro e fora de casa né mas a minha família é minha base cara a minha estrutura e, e com certeza tanto a minha esposa meus filhos são a minha fonte de inspiração de incentivo é, é por eles né que a gente é, pensa em melhorar pensa em, em, em, em trabalhar mais em conquistar mais né pro benefício deles então cara eu eu, eu assim para mim eles são a base são né, Monte da, da minha energia, é, claro que, que Deus é, é a minha força, mas a minha família é uma das minhas maiores motivações. Muito bom. E ali, tem alguma coisa assim que você ainda não realizou, cara, que você pensa em realizar? Algum sonho, alguma coisa assim? Não, você é um cara novo ainda, né? tem um então, chão pela frente, mas. Ah, cara, acho que sonho todo mundo tem, né? É, vários assim, né? Mas eu tenho, cara, de, de, de levar. É, de poder levar minha família para conhecer alguns lugares, como a Disney, como a Europa, fazer algumas viagens aí, investir mais na carreira de músico, de, de realizar de repente sonhos de estar de em grandes palcos, em, fazendo grandes shows, é, podendo proporcionar aquilo que eu tenho... É, aquilo fazer feito na vida das pessoas, então acho que eu tenho alguns sonhos sim. Com certeza, cara, e do jeito que você é determinado, do jeito que você tem objetivo, assim, que você consegue concentrar tudo que você busca de uma forma balanceada, assim, tipo, eu chegar nisso, eu preciso fazer isso, isso, isso. E você é um cara que, que de fato faz isso, eu te conheço, eu sei que você faz. Você vai chegar lá, cara. Bom. Agora vamos lá, vai chegar lá, mas eu continuo mais falar de longevidade, falar de viver mais, falar de é. bem-estar. Quatro pilares, cara? Emocional, físico, mental, espiritual. Você trabalha esses pilares, não? Cara, vamos lá. Físico, não. <risos> é algo que eu, inclusive, a, a minha esposa me cobra muito. É a questão física de, de voltar a fazer exercícios, de, de, de cuidar mais da saúde, né? Eu tenho feito muito pouco, quase nada, na verdade. E é algo que eu tenho, inclusive, repensado de como melhorar isso, de como... É, evoluir nesse sentido Agora, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente sim né? é, Como eu disse, eu, eu, eu tenho hoje alguns amigos A gente faz é, se dedica a, a, uma, a um tipo de música, né? que é a música cristã Então eu, hoje, eu, hoje eu frequento uma igreja E a gente é, tem a possibilidade ali de, de meditar, de refletir sobre a vida né? eu Acho que o mais importante é você é, refletir sobre quem você é Sobre o que você tem feito E de que maneira você tem sido melhor para as pessoas que estão à sua volta né? Essa parte espiritual do lance até do autoconhecimento né? De saber o que ponto o, o, o seu eu é, pode interferir na vida de alguém então, Exatamente, né? é, é você entender que você pode impactar na vida das pessoas Aí é você que decide se você vai impactar positivamente ou negativamente né? Legal. Então acho que é, nesse sentido a, a igreja ela tem me ajudado nisso Nessa reflexão de me conhecer, de saber quem eu sou de, de, de como eu posso ser melhor, de como eu posso me tornar alguém melhor, é, e principalmente para ajudar o próximo. Né? Perfeito, Alê. E, de certa forma, você está trabalhando aí uma parte espiritual e uma parte emocional junto, sim, sim. né? Então, Só ajuda. vamos trabalhar a parte física, meu amigo. Vamos Dedica trabalhar. aí 20 minutos, meia hora do seu dia aí. Você que está ouvindo o programa, você acredita que 15 é minutos aí. do seu dia, caminhada, meu amigo. Vai comprar pão? Ah, mas vai comer pão? Não interessa, come de, de, de um trigo... Comprar naquela padaria pão. mais longe, Exato. né? Exato! Mas pensa nisso, vai, vai fazer a sua meditação, sua reflexão de como vai ser o seu dia e tal. Você vai ver que vai mudar. Acorda 15 minutos antes do que você está acostumado e vai caminhar, cara. Tudo é atitude. Sim, com né? certeza. Alê lá do B, cara, lá do curioso, onde o entrevistado responde, bate, pronto, apelativo. Eu não te falei nada disso, mas vamos é tranquilo. É tranquilo. <risos> Os entrevistados ficam assim, Ufa. pô, mas peraí, mas como é que é isso? Não, é mais tranquilo que você então, imagina tá É mais fácil que cantar ópera, meu amigo, mas muito mais. <risos> Olha, fala pra gente, cara, uma saudade que você tem. Ah, meus avós. Não, minha grande saudade. A maior alegria que você teve, Alê? Meus filhos! Se você pudesse voltar ao tempo, tem alguma coisa assim que você não repetiria, não? Ixi... <risos> ah, tem muita coisa, cara. Eu errei bastante. É, Falei muitas coisas, cara. Então acho que não dá pra definir uma só, não. Tem algumas coisas que eu, que eu olho pra trás e eu falo, eu não deveria ter feito. E Alê, o que você costuma fazer quando ninguém estiver fazendo, hein? Ó, oh, é uma coisa que eu sempre faço é pôr o dedo no nariz. É mesmo, cara. Olha, nem o primeiro que senta comigo aqui no carona é que fala isso, hein, cara. Quando eu tô dirigindo, o carro filmado, ou tô em casa, e tem é, uma mania é, Tem de coisa feia, né? Desculpa, <risos> gente, me perdoa. Ué, mas é, ninguém tá te vendo, né? Assim, não é, não é o Agora sabe. todo mundo sabe. Ninguém tá vendo, então assim, a gente acha que não tá vendo, né? Verdade. Olha aí, fala uma palavra. Ou palavras, enfim, que que te define? Coragem Você é um cara corajoso cara. Ah, bastante, cara Mesmo que já passei por situações onde eu olhava e falava Tem gente muito mais capacitada do que eu Pra estar aqui, eu falei, mas eu tenho coragem, é vamos aí, lá. Coragem você tem mesmo, cara. Determinação, garra, vontade e confiança, cara. Fé. Senão, é isso aí, né? Com certeza. Agora vamos lá. Então você tem coragem, meu amigo? Deixa uma pala então aí. Vamos mas lá. o Faustão falando aí, ô louco, velho. E agora, bicho? Ô louco, meu. Essa fera aí, ó, olha aí, ó. Vai cantar ópera, é o novo pamarote meu louco, urra, é, meu. Agora puxa puxa um pouquinho ali, né? manda um pouquinho aí, só pra ver como é que é, vamos lá. O sole, o sole mio, Stai na fronte a na fronte a é brincadeira, brincadeira, <risos> cara. Como é que faz pra encontrar o Ale, hein? Como é que faz pra encontrar o Ale? Segue a gente lá, arroba alemarques Alemarques banda. Tamo lá no Instagram, segue a gente, acompanha a gente. E com certeza, de alguma maneira, você também vai ser abençoado lá pelo nosso trabalho, valeu? Sem dúvida, tá lá no descritivo também aí do, do vídeo, aí embaixo Inscreva-se no canal, compartilhe, manda pros amigos Se não quiser ouvir as entrevistas, segue o canal, inscreva-se lá Porque é afinal aí. de contas, sem você, o canal não existe Vale a pena acompanhar esse cara, porque o cara é fera mesmo da hora, valeu, valeu, valeu, irmão. Obrigado, Sucesso, viu velho? Tamo Sucesso, junto. valeu rapaziada Valeu você, até um mais abraço.